Neste vídeo eu vou falar sobre o CELP-BRAS, suas particularidades e dificuldades. Vou falar também como participar do treinamento celp Descomplicado. Para você que quer Revalidar seu diploma Solicitar a naturalização brasileira Estudar em uma universidade brasileira Ou simplesmente comprovar sua fluência no português do Brasil este vídeo é para você! celp é o único certificado em português como língua estrangeira reconhecida pelo governo brasileiro. E quem sou eu? Oi, eu sou Ricardo Filgueira. Sou especialista em língua portuguesa. Sou o criador da página no Facebook celp Tudo Sobre o Exame. E também sou o criador do curso preparatório para celp eu trabalho com Brás desde 2015, e de lá para cá, quase todo dia eu recebo mensagens de pessoas com dúvidas sobre o exame. E eu entendo perfeitamente o motivo de tantas dúvidas. Afinal, há tanta informação espalhada pela internet que o candidato fica perdido, sem saber se o que ele lê está correto e atualizado. E quando a pessoa consegue encontrar algo os textos são complexos, longos e cansativos. Principalmente os editais, que têm uma linguagem muito formal e cheia de termos técnicos. Como dizemos em português, os textos não vão direto ao ponto. É muito importante saber como o exame selpebrais está estruturado. Muitas pessoas não estudam corretamente e nem conseguem aprovação por não conhecerem os detalhes e as particularidades do exame. Afinal, o CELP Braz é bem diferente da maioria dos exames em língua estrangeira, como, por exemplo, o TOEFL, DELF e DELE. No CELP além de você fazer uma prova oral, você ainda tem que produzir quatro textos de temas diversos. E esses textos podem ser formais ou informais. Olha, produzir quatro textos sobre diferentes temas em outro idioma não é nada fácil. Pensando em todas essas dúvidas e dificuldades, eu preparei um treinamento que explica como funciona o exame. Em português, claro, simples e direto. O treinamento se chama Selp Descomplicado e nele você vai aprender. Como é o exame e o que são as tarefas. Como obter boa pontuação na prova escrita? O que são os gêneros textuais? Como obter bons resultados na prova oral? O que são os elementos provocadores? O que é necessário para ser aprovado? Quais são as habilidades exigidas dos candidatos? Como se preparar para o exame? Quais são os níveis avaliados? E como é feita a correção das provas? Você vai aprender, de forma descomplicada, como funciona o exame Celpibras através de vídeos, PDFs e textos complementares. Você terá um material atualizado em texto, áudio e vídeo. Nele, eu explico todos os detalhes sobre o exame, em português claro, simples e direto. Ah, e você vai aprender também! Como fazer sua inscrição passo a passo. Para quem nunca fez o exame, essas informações são valiosíssimas. E além de ter acesso a todas essas informações e materiais, você ainda receberá... Três bônus incríveis. Primeiro bônus. O e-book 30 Erros que Dificultam Sua Aprovação no self -Brice". É um e-book para você começar os seus estudos para o exame com o pé direito. Segundo bônus, participação da minha lista de transmissão no WhatsApp para você receber todas as notícias, novidades e alterações do exame. Qualquer novidade, qualquer notícia que eu souber sobre o exame, você receberá em primeira mão no seu celular. Você terá um contato direto comigo. Fique tranquilo, eu estou atento 24 horas por dia com as notícias e alterações do exame. Terceiro bônus, 12% de desconto no meu curso preparatório, para você se preparar da forma completa, tanto para a prova oral quanto para a prova escrita. Só quem participa do treinamento self Descomplicado recebe esse desconto exclusivo. Olha, sinceramente, este treinamento vai fazer você poupar muito tempo e dinheiro. Você vai entender como funciona o exame com quem trabalha com self há vários anos. Ok, Ricardo, entendi. E como faço para participar desse treinamento? É muito simples. Se você estiver vendo este vídeo no meu site, clique no botão que está no final desta página. Se você estiver no Facebook, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Obrigado pela atenção e a gente se vê no treinamento. Tchau!